Okay. Bueno, estamos uh, empezando el panel 5 de la línea 8 de nuestro evento. Uh, empezaremos por, con Paula Romina Mancilla y Peter Van Aert de la Universidad Nacional de Tierra, de Tierra del Fuego. Uh, con el panel Repolitizar la Educación, Desafíos Actuales en el Antropoceno. Seguimos para Talita Gantos de Oliveira, Ana Leal y yo, Julia, Uh, e também invitamos uh, nossos colegas que estão conosco aqui no Equador, Lucas e Leonardo, para participar. Somos do mesmo grupo de pesquisa. Uh, o nosso, nosso panel será sobre educação socioambiental em territórios atingidos por barragens. E por último, teremos a apresentação de Letícia Estevanato Rodrigues, da Universidade de São Paulo, que se chama El clima bajo el neoliberalismo, aportes a la ecologia política latino-americana, a la agenda de la justicia climática, ¿Okay? Podemos empezar, uh, Paula y Peter. Sí. Uh, sí perfecto. Ahí pongo para compartir pantalla la presentación. Sí, debes ir al al tres puntitos en el canto derecho. Ah oh, no no, uh, debe aparecer uh, compartir sí. pantalla. Sí. Perfecto. Pero no está, no, no, por ser eh, PowerPoint, no vamos a ah, funcionó. Ok. Cuando, cuando quieran. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, muy lindo estar acá compartiendo este momento. Nosotros somos docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, compartimos un espacio curricular que es una asignatura de la carrera de una licenciatura en ciencias ambientales. Eh, <coughs> la materia que dictamos juntos se llama Sociedad Ambiente y la experiencia en la docencia y también de gestión universitaria nos, nos, nos convocó a escribir un texto este, pensando que la docencia también es militancia a la vez Entonces, eh, quisiera compartir con ustedes esta idea de la necesidad de repolitizar la ciencia y la educación, sobre todo en estos tiempos eh, en el cual necesitamos pensar en cambios urgentes. ¿no? Y vamos a compartir con ustedes este texto que, que son eh, casi 15 minutos, deberíamos llegar muy bien. Eh, disculpame por la tos, me refrieí un poco. Eh, yo voy a leer rápidamente la introducción y después sigo con el resto del texto. Nosotros eh, consideramos que la pandemia eh, a raíz del COVID-19 eh, puede considerarse la máxima expresión hasta la fecha de una cadena de acontecimientos que nos confrontan con la urgencia de tomar decisiones drásticas acerca del futuro cercano de la humanidad. Durante décadas, otros problemas de la misma escala, como el cambio climático, pudieron ser negados eh, o relativizados en el debate político, eh, perpetuando la problemática oposición entre lo social y lo natural. Pero al calor del antropoceno, dos oposiciones emblemáticas de la modernidad se volvieron insostenibles: la separación entre la ciencia y la política por un lado y la del mundo natural y social por otro lado. Las dos, eh, tuvieron un papel determinante en la realización de la educación. Eh, nos formamos con las falsas ilusiones de los saberes universales, ¿no? y por ende objetivos, y comprendemos los fenómenos a partir de la polémica oposición entre un mundo interno del sujeto, que es el humano, y el mundo externo de los objetos eh, a los cuales pertenece el mundo natural. La racionalidad científica progresivamente excertó estas lógicas como bases ontológicas Universales a partir de las cuales comprendemos el mundo. Eh, esta universalidad del saber científico niega la existencia de otros saberes, como también la jerarquía y el tratamiento desigual entre los saberes. Niega, en otras palabras, la disputa en la cual se definen cuáles explicaciones son legítimas y cuáles no. Conservan Svampa y Viale todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso o simplemente de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista. ¿no? Y según Briones, eh, esta, oposición incluye, eh, perdón, esta oposición excluyente hace que veamos toda diferencia, incluso la diferencia cultural, como un problema a gestionar desde la dominación en vez de una oportunidad a vivenciar desde el plano de la igualdad. ¿Sí? Y esto último confirma por qué el debate político perdió lugar en el funcionamiento democrático de la sociedad humana a favor de la burocracia estatal. A de esta concepción moderna no solamente se ha consolidado un sólido edificio institucional y normativo, sino que se ha constituido como base cognitiva a partir de la cual hemos sido educados y seguimos educando mediante una práctica didáctica basada en la omisión más que en el reconocimiento, ¿no? E implica, por ende, que se desconoce para conocer. Sin embargo, en vez de poner en evidencia los problemas que generan estas oposiciones de cara a la actualidad, aún hoy... Suelen ser reafirmadas en las aulas, tanto en las escuelas como en las universidades. Las condiciones ambientales planetarias requieren una urgente revisión de este paradigma. En esta breve exposición <coughs> procuramos contribuir a argumentos que profundicen en esta problemática a favor de una revisación, una revisión de nuestra concepción lineal, antropocéntrica, estática y dicotómica. De la relación humano-naturalizada. Sostenemos que la educación es el campo en el cual este debate debe instalarse, proponiendo discusiones a partir de las miradas pluriversales, centradas en contextos heterogéneos. Y por ende, a continuación, argumentaremos por qué, a la luz de lo que señalamos, se vuelve imperante la necesidad de repolitizar la ciencia y la educación. Cero la palabra. Ahí sigo yo, ¿me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, tomando un poco las palabras de Didier Facin, eh, repolitizar refiere a dejar de pensar la política a partir de formas institucionales y de gobierno y comprenderla como resultado de la acción humana, aquello que en nuestra práctica cotidiana producimos en el juego de relaciones de fuerza y pruebas de verdad. En este sentido, dentro de los múltiples motivos para llamar a instalar y democratizar el debate en el seno de la ciencia y la educación, son dos los que, a nuestro parecer, se imponen como ineludibles. En primer lugar, la práctica cotidiana acontece en un contexto de disputas, de disensos y de desigualdades. Por ende, repolitizar la ciencia y la educación es la única forma de evitar el error de la fatal fantasía de la verdad única y superior. Según Julián Andrini y Leandro Liaudat, necesitamos discutir políticamente la ciencia y la tecnología porque el imaginario social dominante sobre los mismos representa una mirada fetichista que consiste en un revestimiento sacro de la ciencia y la tecnología que hacen a su vez que sea difícil debatir sobre ellas, sus finalidades, su funcionamiento y sus principios. Pero este imaginario esconde elementos maliciosos para el sur global, ya que es sostenido a escala planetaria, mientras responde a una agenda, a temas de investigación, a metodologías y lenguajes que sirven principalmente a los intereses de las potencias centrales. La idea de una única ciencia, eh, y que ésta sea universal, esconde las profundas asimetrías en la producción, circulación y uso de los conocimientos. Por ende, estes autores concluyen, eh, de que este imaginário social fortalece a dependencia como cadenas invisíveis que nos sujetan ao subdesarrollo. Necessitamos discutir políticamente, com soberania, as decisões científicas e tecnológicas que se toman em todo nível, tanto no nível micro, meso e en el macro, já que politizar a ciencia e a tecnologia é, en verdad develar su carácter intrínsecamente político. Analógicamente, pero enfocado al interior del tramo político regional, la politización de la ciencia es é primordial para evitar que la misma se vuelva funcional a los intereses de actores dominantes, subalternizando las condiciones de vida de grupos dominados. Arancibia y Mota señalan el problema de la autoridad cultural de ciertas miradas científicas. As ingenierias e ciencias duras. Isso é, a ciencia e a tecnologia a las quais hacen referência Andrini e que mencionamos anteriormente. Que não só são funcionales al mercado, sino que geram a base para as decisões políticas relacionadas al uso e la regulação de las tecnologias. Esta ciencia regulatoria fruto de miradas endogámicas institucionalmente respaldadas, produce o problema de la Andan Science, isto é, es, o conhecimento sistemáticamente não producido, que poderia servir a movimentos sociales u organizações de la sociedade civil para promover cambios e resistir políticas consideradas dañinas. Por ende, o llamado para a politização de la ciencia apela não só a la soberania epistémica a favor do poder de decisão, sino además a la igualdad epistémica a favor de decisiones que no responden a intereses corporativos, sino más bien a la justicia socioambiental y a la salud de las poblaciones. Esta premisa emancipadora e igualitaria implica ni más ni menos enfrentar el paradigma modernista centrado en binomios jerarquizados y excluyentes. En el plano de la educación ambiental y de la sostenibilidad, este desafío se vuelve inevitable. Considerando la envergadura y complejidad de los problemas de la sostenibilidad o de las problemáticas ambientales, tales como el calentamiento global, el llamado por abordarlos a escala planetaria, en cierto sentido, resulta atinado. Pero sin embargo, como argumentan eh, San y Oman, universal, universalizar la concepción de dichos problemas y o sus soluciones constituyen problemas éticos que obstruyen su cabal tratamiento. Los autores refieren, por ejemplo, al argumento de Shiglin y Walsh, quienes sostienen que una aproximación universalista en prácticas educativas, centrada en un pensamiento de consenso, convierte a la educación en un recurso político que promueve una determinada posición ideológica, mientras excluye otras, lo cual atenta en contra del, del pensamiento autónomo. También Viesta reconoce la tendencia de una educa educación dirigida por responsables políticos, y expresa el riesgo de que la educación conduzca a una domesticación del ciudadano, en el sentido que individuos son educados a fines de reproducir un orden político determinado. En este sentido, a través de sus programas educativos, el Estado no informa a los escolares, sino que los forma. Chiclin y Walsh encuentran este problema en programas educativos Sobre el desarrollo sostenible, tal como lo es presentado por la UNESCO, que disierne una tendencia homogeneizante que promueve una agenda neoliberal. La educación ambiental y de sostenibilidad, por ende, debe alejarse de la metodología instrumental basada en la falsa premisa de los valores universales a partir de los cuales la humanidad podrá revertir la crisis socioecológica. En cambio, sostienen estos autores, se debe optar por una politización de la educación a partir de una pluralidad de perspectivas y centrada en una forma política que reconoce y acepta el disenso y la disputa como aspectos inherentes a la educación. Como señaló Dolores Juliano eh, hace tiempo, ahora que es urgente, no podemos dar lugar a las corrientes dentro del mundo académico que apela a lo subjetivo dejándolo público en la esfera política. 25 años después de que Juliano expresó estas palabras, esta urgencia solo se volvió más imperiosa. El segundo argumento central a favor de la repolitización de la ciencia y de la educación, muy ligado al, al argumento anterior, radica en el hecho de que muchas de las perspectivas y paradigmas actuales especialmente em relação a las ciencias ambientales son producto de la militancia política ou encontram en esta su objeto de estudio es decir concepciones teóricas que actualmente son debatidas epistemol epistemológicamente e que configuran espacios académicos institucionales encuentran sus raíces en la calle, principalmente de la mano de minorías ou de grupos subalternizados en resistencia a la territorialidad capitalista, Caracterizada por la sistemática, progresiva e histórica acumulación por desposesión. Estos llamados nuevos movimientos sociales, que surgieron al calor de la agenda política neoliberal de los años 90, vinieron a cuestionar y a quebrar la reducción y dilución de la política a la mera administración técnica del programa único de las contrarreformas neoliberales y al desarrollo de las tecnologías de control de las poblaciones y sectores sociales afetados gravemente por la apropriação e concentração do ingresso e da riqueza, propondo uma relaboração la política como praxis colectiva de transformação de lo existente. A conflictividade se expressou em um primeiro momento por grupos despojados como os sem techos, os sem trabajo os sem tierra em resposta principalmente a los impactos produzidos por la política neoliberal de fins do de do século XX y luego aparecieron otros, entre ellos los movimientos indígenas, a partir del 2008, a raíz de la ofensiva extraccionista que impulsan un proceso de ambientalización de la lucha social. Ese giro ecoterritorial de la acción colectiva, al decir de Maristela Svampa, común producto del cruce entre la, entre la matriz comunitaria, la defensa del territorio y el discurso ambientalista. La noción de bienes comunes, la idea de territorialidad, la demanda de soberanía alimentaria, la recuperación del sumac causai o en vivir como concepto integrador, la reivindicación del carácter plurinacional del Estado y la autonomía territorial, entre otros. Las epistemologías articuladas a estas demandas, especialmente las consideradas críticas, tales como la ecología política, el ecofeminismo y la justicia ambiental, encuentran sus condiciones de posibilidad en estas demandas. No dar lugar a estas perspectivas en los programas educativos de las universidades, hace al mundo académico cómplice de la reproducción del orden establecido, en detrimento de su propia esencia, que es la transformación de los territorios. Sin embargo, en la gran mayoría de los programas educativos actuales quedan marginadas las perspectivas críticas que impulsan un abordaje reflexivo de la cuestión ambiental, a favor del enfoque tecnocrático hacia la parte de gestión ambiental. A modo de ejemplo, el nuevo plan de, de estudio de la carrera de ciencias ambientales de la universidad a la que pertenecemos. Eh, que es, está vigente desde el año 2020, cuenta entre sus 38 espacios curriculares con 11 asignaturas relacionadas directamente a la gestión técnica del ambiente, mientras que ninguno de estos espacios refiere de manera directa a la política o a los movimientos ambientales o socioambientales. Esto refleja que la organización de la educación académica, lejos de reflejar la reflexión crítica a partir de la pluralidad de voces, por lo cual brega en sus discursos, en la práctica reproduce la lógica de la verdad única del paradigma dominante. Esta forma tecnocrática de abordar problemas ambientales es una expresión neoliberal que logró imponerse en un campo académico que surgió y sigue siendo nutrido por la movilización social y las perspectivas subalternas. El cambio necesario radica en volver a articular la acción social y la educación. La centralidad de los bienes comunes de la naturaleza en la conflictividad social del presente global demuestra la insoslayable articulación entre el conflicto ambiental y la justicia social y establece en sí un llamado al ámbito científico de buscar convergencias y equilibrios dentro e entre os campos, campos e disciplinas científicas. Para ello o pensamento latinoamericano americano pode e deve tomar um papel central. Muito gracias.. Muito gracias Peter Romina, excelente exposição. Uh, podemos fazer as perguntas e comentários al final? ¿De todo, todas las presentaciones? ¿Es una dinámica más interesante? Sí, perfecto. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Um, vamos a pasar a nuestra presentación. Um, Talita Gantos de Oliveira, Ana Leal, Julia Gambasi, Leonardo y Lucas están aquí. Vamos a presentar, ¿se puede compartir? Somos eh, da Unicamp, Universidade de Estadual de Campinas. Eu não posso porque preciso Ah, sim. Sí, eh, Romina, podes uh, quitar tu apresentação, por favor. Sim, sí, estou tratando de encontrar em en nome. Ah, cá já encontrei. Perfeito. Obrigada. Somos da Universidade Estadual eh, de Campinas. Vamos apresentar nosso grupo de pesquisa interdisciplinar. Bom dia a todos, dia a todos. É, peço desculpas pois eu vou falar em português é, para apresentar o nosso trabalho. Bom, o trabalho é a educação socioambiental em territórios atingidos por barragens, nós fazemos parte do Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos e Impactos Associados a Barragens, o CRIAB, da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. É, o nosso grupo de pesquisa ele surgiu no contexto do desastre-crime da Vale, que é uma mineradora de ferro, uma das maiores do mundo. Ela tem uma, a maior parte da produção de ferro dela hoje, da extração de ferro, é no Brasil. E ela teve dois rompimentos, dois desastres crimes de barragem sob responsabilidade da Vale, aconteceram no Brasil no mesmo estado, em Minas Gerais. O primeiro foi em Mariana, é, em uma, na verdade, é, a barragem de Mariana, né? Que é a barragem em Mariana, a barragem do Fundão. Ela era da Samarco, da BHP e da Vale. E cinco anos depois, quatro anos depois, a gente teve o desastre crime dessa mesma empresa, a Vale. Também em Minas Gerais, numa, numa região que se chama, dentro do, do, do quadrilátero ferrífero, que é onde ela explora esse minério de ferro, na região de Brumadinho, é o nome da cidade. Mas o, o espraiamento, né, o espalhamento de toda a lama, de todo o desastre, ele atravessou o território de Brumadinho. Então, ele atingiu, afetou comunidades ali ao redor. É... Nesse, foi nesse contexto que surgiu o nosso grupo de pesquisa e nós trabalhamos, então, com os territórios atingidos por esses desastres e nos organizamos em três grupos de trabalho, que a gente chama de GT. Então, a gente tem o um GT de engenharia matemática, de meio físico e biótico, que trabalha com contaminação do solo, da fauna, da água, enfim, do meio natural. E o GT Educação e Sociedade, que é onde nós estamos alocados e é onde essa pesquisa que a gente vai apresentar se constrói. No nosso grupo de trabalho, Educação e Sociedade, a gente tem dois, dois eixos principais, que são o Educação e Memória. E dentro desses eixos, que é, são trabalhados de maneira articulada e indissociada, ou seja, eles estão, são trabalhados é, juntos, é, nós temos por objetivo construir formas de reexistência, ou seja, não é apenas como essas comunidades elas existem nesses territórios antes e depois do rompimento, porque o processo de extração mineral ele gera impactos em todo o seu percurso, não apenas no, após o rompimento da barragem, e também em formas de resistir a essa expoliação a essa expropriação não apenas dos territórios mas das pessoas que residem nos territórios porque elas fazem parte daquele contexto como naquela categoria que Verônica Gago nomeia como corpo-território então na medida em que eles são que o território é expropriado eles também são bem como suas práticas culturais as suas formas de existir de resistir ali é, vale a pena também contextualizar que a princípio o nosso grupo ele trabalhava com o rompimento e os processos decorrentes dele, mas na medida em que fomos avançando no, no percurso da pesquisa, entendemos que o rompimento da barragem ele é apenas uma das. a ponta da cadeia do que seria todo esse processo de exploração e de explora exploração e expoliação é, da, a partir do extrativismo mineral. Então, esse eixo, esses eixos, educação e memória, eles se consolidam a partir de práticas que afetam as condições não apenas materiais, porque essas populações elas perderam suas casas, é, tudo que elas tinham, suas formas de conseguir reproduzir a vida. Então, muitas delas eram comunidades pesqueiras, agricultoras, que dependiam ali daquele meio para poder tirar as suas condições de subsistência da vida mas também as condições simbólicas que são afetadas, né? não apenas, por exemplo, é, tudo que se perde a partir do, do, dos laços, da coesão social que se tem naqueles territórios, das práticas, porque muitas dessas comunidades viviam em áreas rurais, é, mas coisas muito que, que não conseguem ser, que a própria mineradora não tem condições, e nunca vai ter condições de ressarcir, como, por exemplo, é, tudo, todo o, o contexto das práticas espirituais, a gente tinha muitas comunidades ali é, de terreiros de candomblé e de umbanda, que são é, religiões de matrizes africanas muito comuns no Brasil, muito presentes, e elas retiravam, por exemplo, a, as ervas que elas usavam todos esses processos, da, é, todas essas práticas espirituais foram também atingidas, isso são coisas que não se recuperam, então todas essas afetações simbólicas também de existência desses grupos. Esse nosso eixo também, ele se dá a partir da construção de uma escuta social que é ativa, e também que se dá a partir da interlocução nossa, enquanto pesquisadores, com essas populações que foram atingidas diretamente, indiretamente, e com toda a mobilização que se dá ali ao redor, junto com essa população que não foi necessariamente atingida, como os grupos de, de organizações, movimentos sociais que atuam junto com eles, e também um trabalho coletivo. E o nosso objetivo, o nosso objetivo, o nosso esse esse eixo, né, educação e memória, ele acaba por nos atravessar a todos e nos sensibilizar não apenas as pessoas que são afetadas ali, mas a nós mesmos enquanto pesquisadores. Então aqui a gente vai apresentar essa pedagogia socioambiental, que foi algo que a gente construiu coletivamente no percurso do nosso grupo, que tem três, cerca de três anos de existência. É, essa pedagogia ela é voltada a essas comunidades, então, afetadas pelo rompimento ou presença de barragens de rejeito, e ela se dá nesse contexto de uma política de mineração que afeta todo o território latino-americano, né? é, que é colonialista, escravocrata e que vai se reatualizando em práticas de expropriação neoliberal. Então, são mudanças discursivas que vão reatualizando todas essas práticas colonialistas e escravocratas, é, principalmente porque a maioria dos territórios atingidos pelo rompimento da barragem é composto por pessoas negras. Uh, e uh, O objetivo dessa pedagogia socioambiental é fazer um giro epistemológico a partir da academia. No Brasil a gente tem nas universidades algo que se chama de tripé universitário, que é a, a educação, né, que é o ensino, a pesquisa e o que a gente chama de extensão universitária, que é a atuação da universidade junto a comunidades para além dos muros universitários. Mas, muitas vezes, essas práticas é, de extensão universitária elas se dão de forma muito verticalizada. Então, a academia, com um saber é, colonial, muitas vezes, chega nessas comunidades impondo aquilo que elas acham que seria interessante para aqueles territórios. O objetivo da nossa pedagogia é o contrário, é a gente fazer construir isso junto com a comunidade de uma forma horizontalizada, e por isso que a gente fala em giro epistemológico, porque... Somos nós que vamos mudar, somos nós, pesquisadores, que seremos atravessados por essas práticas pedagógicas, principalmente. Então, essa pedagogia ela tem um compromisso com a justiça socioambiental e com a construção de um outro mundo possível, ou outros mundos possíveis dentro é, para furar esse imaginário de que a mineração e de que essa, toda essa dependência extrativa ela é necessária para o nosso desenvolvimento, e a questão é aqui desenvolvimento nos referimos. Então, essa pedagogia, ela se estrutura em cinco eixos, o geológico, geográfico, sociológico, ambiental e político. E ela se dá dentro dessa ordem porque a gente entende que, primeiro, a gente parte da geologia, né? Onde estamos? Onde essa mineração se dá? Qual que é o contexto de formação? Principalmente porque os minérios eles foram formados há milhares, milhões, bilhões, muitas vezes de anos, como no caso do minério de ferro que foram bilhões de anos. Então é, são recursos que são não renováveis e que são extraídos nessa lógica. De, é, de uma espoliação infinita, então como se eles fossem infinitos. Então entender todo esse contexto é, geológico de como se dá essas, é, todo esse ambiente é importante para a gente entender, a, até para a gente questionar, né, até as nossas práticas extrativas. E é isso, também partimos a partir do, do, do eixo geográfico para entender como o espaço, o território se constrói, quais são as dinâmicas de poder ali instaladas é, e a própria relação da comunidade com o espaço e, e com aquela paisagem. Sociológico, para a gente entender todo o contexto social em que aquela mineração se instalou, e não apenas localmente, mas de uma forma totalizante. Então, a partir de um contexto que ele é continental e também mundial, porque a gente tem essa espoliação, que é, como eu disse, né? é uma reatualização discursiva do que seria antes metrópole e colônia, hoje a gente chama de desenvolvidos e subdesenvolvidos em busca de um desenvolvimento que nunca chega o eixo ambiental, que tem por objetivo questionar a nossa própria relação e superar a dicotomia humana-natureza, para a gente partir do entendimento de que somos natureza, então por isso somos também afetados por toda essa espoliação no meio natural, e político, porque como foi dito é, de uma forma incrível no, na apresentação anterior, a ciência ela é política e precisamos desvelar toda essa, essa relação. A nossa pedagogia, então, ela se estrutura a partir de duas, dois aportes, o que se chama, né, aportes teórico-metodológicos, que é a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Então, a gente parte do pressuposto de que os sujeitos naqueles territórios, eles são sujeitos produtores de conhecimento, e a ideia seria justamente não chegarmos lá apresentando isso aqui, é isso que vai ser interessante para a gente é, trazer reflexões críticas, mas construir jun juntamente com eles o que, quais, quais são os entendimentos deles a, a, dentro daquelas relações que são impostas naqueles territórios. É, se alguém quiser me complementar, pode ficar à vontade. E a outra, o outro tripé né, da nossa pedagogia, outro tripé, a outra base da nossa pedagogia é o materialismo histórico dialético, que a gente parte de Marx e Engels, justamente para compreender essa relação de totalidade de todo esse processo da mineração, que não é algo apenas localizado, é, e também para a gente compreender como que se deu a própria formação de toda, aquele, de toda aquela paisagem, de todo aquele contexto, né, que foi um processo que, veio, que está relacionado com a acumulação de capital, com a acumulação por dispossessão e toda essa dinâmica que inclusive foi mencionada é, na apresentação anterior. Então, os percursos dentro dessa nossa pedagogia é, eles foram não foram é, não se deram de uma forma retilínea, né? Foi bastante circular. Primeiro porque é, nosso grupo de pesquisa se encontra em um estado o é, província que talvez vocês chamem diferente de onde se deram esses rompimentos é, segundo porque aconteceu a pandemia então o nosso grupo o rompimento aconteceu em janeiro de 2019 que o nosso grupo é, o, o início do nosso grupo se deu em março de 2019 e em 2020 veio a pandemia, então a gente teve uma dificuldade, por exemplo, de é, se articular a partir do, disso que foi posto, né? que, que nos foi imposto pela pandemia. Então a gente construiu essa pedagogia, é, foi o que nos, nos coube, né? construir essa pedagogia, pelo menos a, a, a estrutura dela é, distanciada dessas comunidades e agora a gente está nesse contexto. Né? Bom, construímos isso, mas mudamos, somos outras pessoas, principalmente depois da pandemia, e a nossa própria questionamento, inclusive algo que gostaríamos de, de dialogar aqui, que vocês até trouxessem contribuições, é sobre quais os percursos e quais os caminhos possíveis dessa proposta a partir do momento em que a distância geográfica ela é imposta e a partir do momento em que existe essa dificuldade de se inserir nesses territórios. É, então, apesar disso tudo, a gente entende a importância do debate para além do território atingido Então, mesmo que não estejamos nestes territórios, é, compreendemos que somos todos afetados pela mineração Então, somos todos afetados é, por essas expropriações, essas expoliações que acontecem no nosso território latino-americano como um todo Então, por mais que não sejamos diretamente atingidos, nós fazemos parte de tudo isso então, esse é o, o caminho da nossa proposta. Gostaríamos de dialogar aqui sobre futuros possíveis dentro disso, de coletar sugestões, inclusive sobre como podemos trabalhar a partir dessa dinâmica, é, mesmo nesse contexto de distanciamento. E, por fim, eu queria trazer aqui algumas fotos é, do desastre, é, do desastre-crime, né? Esse aqui é o Rio Paraupeba, que foi atingido. Essa aqui é a comunidade de Bento Rodrigues, essa daqui foi no um desastre de 2015. E para terminar, essa daqui é o rio que foi atingido, ele está dessa cor por causa do rejeito, e essa daqui é a correia transportadora de minério. E no Brasil, durante a pandemia, teve uma frase que ficou muito icônica, que era a economia não pode parar. E depois do desastre, crime, a primeira coisa é que a mineradora reconstruiu foi a correia transportadora de minério que levava o minério da mina para o porto. Ou seja, a economia também não podia parar. E é isso. Graças. Muitas graças. Uh, seguimos para a última apresentação. Uh, Letícia, entrou, entrou mais alguém, né? Do seu grupo ou não? Entrou o Gabriel, agora, mas ele vai precisar sair, ele disse. Não estou, ah, desculpa. Ah, ali está, desliga o seu, seu para poder ligar aqui mesmo. Vocês me ouvem? Agora sim. Ah, sim. <risos> é, sim, entrou o Gabriel, mas ele vai precisar sair, é, então eu vou fazer a fala. Eu Antes. vou só compartilhar a tela. Bom, já apareceu para vocês? Sim. Tá. Perfeito. Ah, bom, bom dia e bom dia a todos. É, meu nome é Letícia... Sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, em Brasil. Uh, em desculpando-me por me Portunhol Espero que pederem entender-me. Uh, esta es, apresentação que leva por título o clima, o clima bajo el neoliberalismo, aportes da ecologia política latino-americana, a laringe da la justiça climática. Foi elaborada em conjunto com meus companheiros de trabalho, Gabriel e Beatriz. Antes de começar, me gostaria de falar um pouco do contexto que levou à elaboração deste texto. bueno esse texto, texto analisa os frentes de expansão da agenda neoliberal em políticas e ações destinadas à adaptação ao cambio climático em os principais centros urbanos de América Latina. Também tratamos de incorporar as preocupações sobre certos campos da ciência do clima que tem a não considerar as questões de fundo da crise climática, como, por exemplo, a modernidade e suas diversas formas de explotação das pessoas e da natureza. Entonces, a partir del contexto brasileño, reflexionamos sobre las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, incorporando las relaciones de poder en el centro del debate. Entonces, estamos abiertos a contribuciones, sugerencias y críticas que pueden enriquecer estas primeras reflexiones. Uh, nuestra ponencia se estructura en cinco temas. Introducción, objetivo, metodología, ejes de discusión y conclusión. Na introdução, nós que a literatura crítica acerca do cambio climático ha destacado que a modernidade capitalista e as dinâmicas da neoliberalização da natureza têm dirigido à crise climática. E os efeitos do cambio climático são mais significativos em los territórios do sul global. E também que a expansão da agenda neoliberal para as acciones de mitigação e adaptação ao clima reproducido a ampliação das injustiças ambientais e climáticas. Um exemplo dessas injustiças é o desenvolvimento de obras de infraestrutura, como o caso de Piscinões, em Brasil, que são depósitos de água de chuva para contê as inundações, como medidas de adaptação que não solucionam a raiz do problema do cambio climático. A literatura também na destacado que as medidas para evitar o incremento do promedio global até 2 centígrados, mantendo o sistema de produção e o consumo capitalista, não é suficiente. E que discutir a estrutura neoliberal desde uma perspectiva crítica é fundamental para revelar os efeitos negativos do capitalismo e construir alternativas baseadas na promoção da justiça climática. Considerando isto, El objetivo del texto es analizar los aportes y desafíos para las medidas de adaptación al cambio climático en América Latina, considerando el contexto de desigualdad socioambiental en la región y tener una discusión desde la experiencia del subglobal con los aportes de la teoría crítica latinoamericana y del concepto de justicia climática, en particular el campo de la ecología política latinoamericana. Uh, la metodología se estructura en dos ejes de debate, el primero para debatir acerca de las dinámicas de poder en América Latina y sus implicaciones para la crisis climática, el segundo para reflexionar los retos y contribuciones de la agenda de la justicia climática para la región. Entonces, empezamos con el primer eje. Aqui discutimos lá a evidência do cambio climático na América Latina. Los han demostrado la e os estudos and demonstrado la maior frequência e intensidade de fenômenos hidrometeorológicos extremos, la maior variabilidade de sequias e precipitações, la inseguridade alimentícia e la ocorrência de desastres que afetam a populações mais vulneráveis no território. E ante, ante esses efectos, se necessitam ações de adaptação e mitigação para fazer frente ao cambio climático. Mas os estudos têm demonstrado que essas medidas se desenvolvem em um contexto de neoliberalização do cambio climático e se caracterizam por uma ideologia do desenvolvimento em os modos capitalistas de produção e de consumo, de la comprensión que las poblaciones más vulnerables necesitan un enriquecimiento que les permite adaptarse a los efectos del cambio climático, y también por dinámicas de distribución desigual de los riesgos del cambio climático. Pero en Latinoamérica hay enfoques críticos a la neoliberalización del de cambio climático que desafían... O discurso de que economias baseadas na tecnologia e na informação são verdes, ao mesmo tempo que se mantêm as dinâmicas de super explotação no sul global e na América Latina. Também desafiam o discurso de que a pobreza e a superpopulação são as causas da crise climática e ambiental. E também desafiam a venda de soluções de mercado para a crise no sul. Um dos de destes enfoques críticos é da teoria marxista da de dependência, que nos permite compreender de forma crítica as relações de dependência entre o norte e o sul globais e que contribuiu contribuído ao campo da ecologia política latino-americana. Em nesse sentido, a teoria marxista da de dependência tem duas grandes aportações: impugnar o pós-materialismo e o discurso neomatusiano do capitalismo verde, especialmente em norte global. É importante señalar que os enfoques da ecologia política em Latinoamérica realçam a la deuda ecológica entre norte e o sul e vinculam os problemas ambientais locais com a dinâmica de dependência do capitalismo global. Também insertam o sul no centro das discussões ambientais como território de reexistencia as injustiças acumuladas em espaços periféricos do capitalismo. Em síntese, a ecologia política latino-americana contribui a revelar e emancipar as imbricações raciales, coloniales, patriarcais e socioambientais da acumulação capitalista. O segundo eje traz os retos e contribuições da la, la agenda da justiça climática para América Latina. A justiça climática é um conceito introducido a finales dos anos 90 por organizações de justiça ambiental como críticas aos créditos de carbono. É uma renda comprometida com os valores no capitalistas e anticapitalistas, anticapitalistas. Se a construída na América Latina ante os efectos negativos do processo de variabilidade climática que golpeia com maior força os meios de vida das comunidades mais vulneráveis. Vulnerabilizadas. A incorporada lutas contra o extractivismo e a mercantilização de territórios, de los pueblos e de natureza. Sin embargo, um dos principais retos para a justiça climática na América Latina é o avanço da agenda neoliberal em políticas de cambio climático, em planos de acção climática também. Uh, em nossa conclusão, destacamos que a justiça climática latino-americana contribui ao avanço da construção de uma teoria crítica do cambio climático. Uma das principais contribuições é o análise das relações de poder e dependências refletidas desde a perícia do capitalismo e as alternativas para transformações sociais que ataquem radicalmente as dinâmicas biofísicas, culturales e políticas da modernidade capitalista. Essas são lá as referências consultadas. Estamos abertos a referências, críticas e contribuições. Muito obrigada. Graças, Letícia. Eh, bom, tenho uma pergunta para cada apresentação, inclusive para... Uh, e depois abrimos para os comentários e todos respondem de uma vez. Pode ser? Sim? Sí? Ok. Bom, minha pergunta para Peter e, e Romina é... é sou, sou professora universitária também e uh, com, uh, me identifico com as questões que têm que trazido. Sim. E uh, uma coisa que eu que quero pensando em minhas práticas em como posso trazer uma abordagem crítica à sala de aula. Uh, como podemos proponer enquanto docentes uma perspectiva crítica aos saberes universais? Uh, e na atenção que vivemos no mundo da pós-verdade, da fake news, em que tudo la crisis, na ciência está em crise na, na comunidade em eh, geral na comunidade uh, fora dos ambientes universitários ou quando tem a entrada no ambiente universitário é, se questiona muito a ciência no Brasil a gente viu o próprio presidente questionando a vacina falando para as pessoas não se vacinarem. então é como que a gente como vocês pensam essa questão de introduzir a crítica e fazer essa mediação em sala de aula considerando esse cenário em que é, às vezes, as pessoas entendem a possibilidade de crítica como uma negação da ciência e desses saberes que, de alguma forma, sustentam, que a gente questiona, que a gente faz um giro decolonial desde a América Latina, a gente questiona, mas que algumas pessoas entendem como vocês estão questionando, então tudo é válido. Então, eu não preciso acreditar na ciência enquanto um campo. Foi... Deu para entender? Foi possível entender a pergunta? Sim? Sim. É, a pergunta que eu faço para o nosso grupo para a gente pensar aqui, para o grupo 2, é, é como que a gente pode atuar de forma mediadora em um cenário de desastre e crime, sendo externos à sociedade, e qual que é o papel da escuta, externos à comunidade afetada, né? E qual que é o papel da escuta nesse processo de construção é, pedagógica? Me coloco também a responder a, a pergunta com os colegas, né? E para a Letícia... É, primeiro um comentário, não sei se você chegou a ver a mesa de ontem, a segunda mesa, que teve transmissão ao vivo, sim, porque eu não lembro qual das falas, uma delas falou justamente dessa questão da captação da chuva como uma solução, em vez de é, plantar florestas, né? plantar árvores que conseguiriam intervir ali no, no ecossistema de uma forma mais produtiva do que só retirar, né? tirar mais água do meio ambiente do que colocar. Eu Lembrei disso, aí se você não tivesse visto, eu ia falar para você dar uma olhadinha. Mas é, eu fiquei em dúvida em como a análise das relações de poder é feita por vocês e como que vocês pensam em a, aplicar isso metodologicamente na proposta que vocês estão é, querendo trazer. Né? Qual vai ser a, a forma metodológica de fazer essa análise das relações de poder e como que vocês destrincham isso nos resultados de vocês e nas ações que vocês vão propor. Essas seriam as minhas perguntas, e aí se alguém quiser mais fazer perguntas para os outros grupos, a palavra está aberta, comentários, e aí a gente responde em seguida, pode ser? Alguém tem mais alguma pergunta, intervenção, comentário? Querem que vaya respondendo, Julia? Primeiro, agradecer às demais exposições, meu português é muito malo, <risos> Eh, español tampoco es mi lengua madre yo soy de los países bajos entonces por, portugués es otra cosa pero hice un intento y, y entendí por lo menos por lo que yo vi entendí es que lo que me alegra mucho es que estamos totalmente en la misma página eh, creo que estaríamos totalmente de acuerdo con los planteos que, que, que compartimos acá, lo cual eh, es maravilloso y creo que en eso eh, Julia también radica parte de la, de la respuesta. ¿no? Necesitamos eh, responder la, la, la pregunta, ¿cómo podemos hacer ese giro epistemológico eh, del cual eh, hablaron los, eh, los compañeros de la segunda exposición? Eh, yo diría que no solamente es un giro, un giro epistemológico, pero eh, si, si hablamos del plano de la educación, necesitaríamos lograr que eh, los contenidos, las estructuras de la oferta, sobre todo oferta de grado en la universidad y los contenidos en las escuelas medias, porque posgrado es otra historia, es, en posgrado uno encuentra mucho más oferta, por ejemplo, sobre la misma ecología política, que está básicamente ausente en las ofertas de grado, por lo menos acá en Argentina. Eh, y esta es una disputa política en el fondo. Eh, porque no podemos negar que las, el giro epistemológico, las decisiones epistemológicas, son decisiones políticas también. Y yo creo que eh, lo que es necesario es que nosotros quienes trabajamos en el mundo académico nos damos cuenta de nuestro papel político y que apoyamos eh, más activamente esa militancia para instalar eh, eh, estas cuestiones que, que nos preocupan, ¿no? eh, que hemos visto acá en, en, en, en, estas, en, en estas pocas exposiciones, eh, que logramos instalar estas preocupaciones desde nuevas epistemologías que sabemos que existen en los programas educativos en las escuelas medias y en las universidades que hoy casi no, no, no hay. Entonces es un debate político, me parece que tendríamos que tratar de acceder a estos espacios de decisión, eh, tanto en el plano institucional, digamos, dentro de nuestras universidades, como en el plano, eh, digamos, gubernamental, en, en las jurisdicciones, digamos, las provincias y, y las naciones. Eh, y al mismo tiempo creo que están pasando ya un montón de cosas que son muy buenas. Yo creo que hay cambios que podemos percibir eh, y lo más fácil es justamente en los la oferta de posgrado. no eh, La oferta de posgrado es, es más más fácil de modificar porque eso depende de la voluntad de quienes ofrecemos y no está, digamos, empotrado en estructuras muy estancos muy inflexibles, eh, como son las carreras de grado y más todavía las manuales de las escuelas eh, secundarias. Yo creo que eh, pasan cosas muy positivas, pero no son suficientes y yo siempre insisto en el aula que eh, haber sido formado en, en Europa, me doy cuenta que este continente América Latina es el continente donde tenemos que forzar ese cambio, porque acá eh, estas son las tierras donde nacieron perspectivas críticas y estas son las tierras donde prosperan otras perspectivas críticas que nacieron en otras partes, pero acá son comprendidas y que son encarnadas y que son ejecutadas eh, y más visibles. Eso también es cierto que por eso la violencia ¿no? hacia quienes militan también es mucho mayor acá que en otras partes, porque los intereses son eh, son, son son son altos, pero mi convicción es que América Latina es el lugar donde te, donde se debería poner eh, o lograr eh, impulsar eh, una, un giro epistemológico que necesitaríamos a escala planetaria, ¿no? pero eh, estamos en el lugar adecuado para hacer eso. perfecto Rumina quieres, quieres compartir algo compartir algún comentario se me ocurría sumar a lo que decía Peter un poco es que por ejemplo también en el aula trabajamos bastante el tema siempre la mirada crítica está presente y no sé si parte de tu pregunta también tenía que ver con con esto de la crítica que no sea tomada digamos como algo negativo eh, sino que la crítica la, la consideramos desde múltiples miradas y, y, y por eso, por ejemplo, este año participamos con, con alumnos de, del primer año en el que dimos la materia de una exposición en las jornadas de ambiente, tomando como, como ejemplo de, de trabajo en el aula la, una ley de ambiente, la única ley de ambiente que tenemos acá en la provincia y analizándola de, de forma crítica, y ver, por ejemplo, eh, considerando a que, cómo se tomaba el ambiente en, en la ley. Eh, en esto que veníamos hablando al principio, de la relación entre el humano y la naturaleza. ¿no? Y también fue tomada por ahí como capaz un poco de forma crítica, de forma negativa, pero lo pudimos instalar y lo pudimos eh, mostrar. Eh, de cierta forma. Así que eso también me parece que es una, un, una de las maneras, digamos, de encarar eh, este desafío de repolitizar la ciencia y la educación. ¿no? Eh, nada, quería como acotar eso también, que me parece que, que salir también de las aulas donde se forman eh, eh, los estudiantes, está bueno también mostrar ese trabajo interno en distintos eh, ambientes, que por ahí sabemos que va a caer como un poco chocante, pero de todas formas poder mostrarlo y poder debatirlo. Sí, sí, creo que, que la, la localización territorial del, del discurso latinoamericano, ¿no? las posibilidades críticas como pensamientos críticos que, que van a cuestionar y no a, no a de decir coisas negativas, não? A nós é eh, eh, algo que, com certeza, nós temos. fazemos uh, de uma forma muito particular e que contribui para, para todas as áreas. Por exemplo, nós não nos apresentamos mais particularmente, mas eu sou da área de linguística aplicada, oh, fora, dos estudos diretos de, de, de, directos de la ecologia. Eh? Temos a uh, Ana. É, eu sou urbanista, mas é, faço é, doutorado em Ambiente e Sociedade, Ciências Ambientais. Sim. Eu sou Bom. geóloga, é, meu doutorado em Política e Gestão dos Recursos Naturais. Eu sou graduando em biologia também. Eu sou estudante de Pedagogia. Então, eu penso que uh, os diálogos que podemos fazer transdisciplinares e com essa perspectiva crítica traz a nosso trabalho como docentes ou como pesquisadores uma mirada que é muito particular e que encontra nesse ataque à ciência uh, um, um problema, uma problemática que devemos. Uh, Trabajar con cuidado la cuestión crítica y tentando dar a nuestros alumnos un repertorio de qué es la crítica y qué es la ciencia. Y que mismo que estemos desde un lugar uh, que, se, que parte de los conocimientos europeos, de, la, de los conocimientos universales, como, como colocan en, en, en, su, en su presentación, uh, que podemos partir deles e fazer uh, uma outra mirada. Né? Uh, uh, penso, penso que podemos uh, fazer uh, contribuições nesse sentido. Uh, a gente, quem responde? Vocês querem que eu tente? Eu posso responder a primeira parte. É tá. tá bom. Um, um problema, um passe técnico. Okay. Para respondermos. Uh, ela, uh, Paula, sua pergunta se dirige a Peter e Romina. Só para confirmarmos. Sim. Sí. Sim. Sí? Okay. Sim, sí, estou que, vendo. Querem responder agora sí. ou depois de todas? Eu posso responder. O... Sim. Sí, sí. Eh, Não, esta pergunta é es maravilhosa porque eh, ¿Cómo gestionar la distancia entre los discursos universitarios de la pedagogía, de la ecología política y aquellos discursos que se están instalando bajo la retórica de la sostenibilidad? Eh, bueno, de hecho nosotros nos, nos preocupamos mucho de la, del mismo tema acá, eh, porque eh, existe. Eh, Existe un, un, un, una, una falacia, digamos, muy lo, el problema es que hay un paradigma demasiado dominante que se instaló desde hace 40 años eh, en el seno de las grandes organizaciones como las Naciones Unidas, eh, apoyadas por los, los países más industrializados, que es el discurso de desarrollo sostenible. Eh, Y, y, y ha sido tan dominante que está eh, muy difícil de alguna manera eh, explicar que hablar de la sostenibilidad es algo muy distinto. No es lo mismo que hablar del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es un discurso dentro de muchas perspectivas de sostenibilidad. El, la noción de sostenibilidad en sí es, es maravilloso, porque eh, finalmente nos damos cuenta que no podemos seguir de la misma manera. El problema es que el discurso de desarrollo sostenible implica seguir de la misma manera, ¿no? porque este, es, un, es una, un, un, eh, un, un consenso de status quo. Eh, entonces eh, hay que romper esa, eh, esa falsa analogía, analogía entre eh, un término, un concepto que es desarrollo sostenible y otro término que es la sostenibilidad. Y insisto, eh, esto eh, eh, es por parte eh, responsabilidad del mundo académico, ¿no? eh, somos nosotros desde este plano eh, quienes aportamos eh, eh, reflexiones conceptuales y no, no, no hemos sido lo suficientemente exitosos en esto, al menos quienes estamos a este lado ¿no? Los otros sí han sido muy exitosos en esa empresa eh, de imponer una sola forma de pensar y actuar entonces esa agenda hay que eh, a nuestro criterio lo tenemos que desarmar y esto se hace eh, instalando la pedagogía por ejemplo de la, de la, de la, de la ecología política en el seno eh, eh, del, del aula no, no, no hay mucha otra vuelta pero eh, <coughs> Son los estudiantes, digamos, quienes eh, van a ser de acá a 5 o 10 años quienes toman decisiones, ¿no? Eh, y por eso es tan importante que la educación eh, sea prioridad en, en, en esta agenda, digamos, de buscar un giro epistemológico. Y no tanto quienes ya estamos formados en el campo, en el área de posgrado, que, que todos nosotros ya estamos de acuerdo, necesitaríamos abrir ese debate, eh, en el aula de grado y también en, el, en, la, en la escuela secundaria. Vos, eh, Julia, hiciste referencia a Bolsonaro eh, en tu pregunta. Eh, nosotros estamos más o menos informados, digamos, de, de, de la posición. Nosotros tenemos un gobierno nacional de otro tenor, digamos, ideológicamente bien distinto pero en términos ambientales, eh, básicamente igual de desastroso, ¿no? porque acá eh, han, han hecho pactos con China para la explotación de litio, eh, estamos, seguimos deforestando, eh, seguimos haciendo mucho daño la minería, eh, entonces eh, hay, no es muy distinto en ese sentido, digamos, a lo que vemos eh, en Brasil. Y bueno, eh, esto es nuestra tarea monstruosa que nos queda eh, qué hacer y, y por eso te, te, te escribo a tus palabras que la articulación entre quienes estamos trabajando sobre la temática es clave Paula también tenía no, no, no, no, no. ¿Quieres que yo, que yo tente abrir su micrófono, Romina? ¿Cómo? No, yo me refería a, a Paula, que había dicho, a quien ah, tenga algo sí, que decir. Sí, sí. ah, sí, sí. Pensé que Paula decía que yo también tengo algo para decir, pero no, no entendí no, mal. No, la... a adicionar la pregunta para todos. Para Exacto. Todos. Eh, yo, o, o, ayer también en la misma misa que, que ha mencionado para Leticia, uh, una de las, de las uh, comunicadoras ha, di ha dicho que, ¿dicho? ¿Dicho? Bueno, diz que uh, que um, um, um, um, segundo Dice que não devemos uh, esperar que o Estado uh, haga algo ou solucione algo porque responde a um, e sustenta um sistema de exploração então nosso nuestro papel como educadores eu penso que é uh, inserir um, esta perspectiva crítica, cuánto podemos, uh, nuestros, nuestros alumnos y sus familias, y dónde van a llevar uh, esto, esto, esta mirada para la vida y para, para lo hacer político, para la práctica de vida, vivir, ¿eh? entender que vivir es político y que debemos nosotros tomar la acción. Sí. Bueno. ¿Podemos uh, pasar a Grupo 2? ¿Sí? Da primeira parte, eu essas comunidades, isso é algo bastante comum no relato delas: o fato de que muitos, elas foram muito assediadas depois desse desastre-crime, porque foi um evento de grande magnitude, pela imprensa, por diversos grupos de pesquisa, e uma queixa muito comum nos relatos delas é que muitos pesquisadores vão até o local, desenvolvem pesquisa e depois eles desaparecem e as comunidades não têm um, um retorno daquilo que foi produzido, do que foi ouvido delas e tudo mais. E elas ficam num anseio de que é, é importante que façamos, tomamos parte de, de tudo isso porque é um conflito que nos afeta diretamente, mesmo que não estejamos naquele território, pois estamos todos interconectados ecologicamente mas é, é, é uma prática muito comum essa desvinculação, muitas vezes, da, da, da pesquisa com esses territórios, principalmente porque a pesquisa ela tem um cunho diferente do que é a extensão universitária, que é a prática ensino si nos territórios. Então eu penso, é, e isso foi algo que viemos dialogando no nosso percurso do grupo, que é interessante, muitas vezes existem trabalhos que podem ser feitos não diretamente com a comunidade, mas com grupos que já estão naqueles territórios, o que já tem uma relação com aquelas pessoas. Então talvez seja, seria mais interessante atuarmos em parceria com esses grupos. Até porque esse processo, ele é muito delicado, né? Foi um processo, existe a memória do trauma do que foi esse evento. Então muitas vezes e para conhecer novos pesquisadores e retomar de novo toda aquela história num contexto em que não existe uma confiança com aquelas pessoas porque você nunca viu aqueles pesquisadores é sempre muito difícil então é é preciso que haja uma coesão né que haja um laço que haja um vínculo com os pesquisadores dentro dessas desses territórios então é eu penso, assim, para responder, e eu acho que isso é algo que talvez seja uma resposta do grupo, que atuar é, em parceria com é, pesquisadores que já estão naqueles territórios, que já têm relações com eles, talvez seja um dos caminhos, é, sem necessariamente esse assédio à população. Sobre a escuta... Deixa eu ver assim. hum. Eh, a pergunta tinha duas partes. né? Como, como podemos fazer uh, uma mediação como, educacional como é estando uh, fora da comunidade diretamente afetada? E a segunda parte é: qual é o papel da escuta nesse esse processo? E, e eu penso que, que temos que fazer e temos tem, tentado fazer isso em nosso grupo: de, de praticar uh, a escuta, como diria Bell Hooks que no coloniza, que no, que no intenta uh, anticipar las respuestas y que no intenta hacerlo desde un lugar de uh, yo soy del área de la educación, entonces yo yo sé exactamente cuál es el camino que debo seguir. Uh, y, y reconocer que nosotros no sabemos nada, solo podemos con nuestro conocimiento técnico facilitar algunas acciones, facilitar Uh, la reelaboración, la elaboración de lo, lo, que, lo que ocurrió. Yo vi en campo, uh, de uh, un, la, la perna de una persona ha aparecido no quintal de mi casa, en el jardín de mi casa, donde la agua troce la parte de un cuerpo de una persona que ha morido por el desastre de, de la barragem Uh, entonces, uh, es un terreno muy muy delicado y estamos repensando esta propuesta socioambiental, esta pedagogía socioambiental, uh, porque muchas muchas cosas sucedieron. Y vamos a campo en breve para podernos avaliar realmente lo que vamos a hacer. Y si tienen, si tienen alguna contribución en este sentido, somos mucho gratos. ¿Sí? Um, Se não, ninguém tem um comentário nesse sentido, podemos passar a Letícia. Sim? Obrigada. É, queria agradecer pelas perguntas também, Júlia. Não estamos te ouvindo. Eu ah, sou. vocês não estão me ouvindo? Desculpa, sou só eu. Espera aí. Será para que eu. foi agora? Foi? Ah, ótimo. É, queria agradecer a Júlia pelas perguntas. É, primeiro, sobre como a análise das relações é feita. Né? A gente adotou a teoria marxista da dependência como um ponto de partida para analisar essas relações de poder para as dinâmicas de adaptação e mitigação às é, mudanças climáticas, na, principalmente nas principais metrópoles, né? mas olhando também para o caso brasileiro e para as principais metrópoles brasileiras. E aí tem um, uma relação muito forte, inclusive, Júlia, com o que você falou, né, no começo, que foi a exposição da Camila ontem, na segunda mesa, é, de que essas relações de poder se dão, né, não só num fluxo de, de matéria e energia, né, que é muito presente até nos estudos de ecologia política, né, com Martinez Allier, mas também nesse fluxo de, de propostas positivas, né? um fluxo simbólico de planos de ação climático, a gente tem agora o plano de, de ação climático de, nacional, inclusive, né? do Brasil, mas também de metrópoles como Santos e agora São Paulo, que a cidade de São Paulo, que foi recém é recém-publicado e que a questão de justiça climática não é posta, é, são obras de infraestrutura, né, pensado muito nessa lógica de adaptação e mitigação, que está dentro desse discurso simbólico da neoliberalização da natureza e, da, e dessas formas de vender soluções também, né, para o sul global. E, então são nesses dois sentidos que, que a gente caminhou nessa análise, a partir da teoria da marxista da dependência. E aí a metodologia, a gente fez uma proposta de ensaio, né, dentro da teoria crítica latino-americana, pensando, né, essa, esses aportes teórico-críticos, né, e políticos. É, também trouxemos alguns exemplos de experiências da América Latina, então, por exemplo, a plataforma boliviana, é, frente às mudanças climáticas, né, frente ao, ao câmbio climático, é, que é uma experiência é, contra-hegemônica frente a essas, essas propostas de, de, de mudanças climáticas que vêm né, a rodo no nosso território da América Latina e também é, diversas experiências das, das periferias de, de, dos nossos territórios, por exemplo, a gente tem também a a iniciativa da Perifa Sustentável, que tem discutido muito a questão de justiça climática, principalmente nas periferias aqui da metrópole paulistana, da metrópole paulista, perdão, e, e aí nesse sentido, como fazer, né, que é a sua outra pergunta. É, aí eu pego também um pouco do que vocês trouxeram de resgate também da segunda mesa, que foi debatida ontem, de que a resposta não vem, né, dessas ações institucionalizadas, é, importadas muitas vezes de fora, e muitas vezes a gente também, a resposta nem vem da própria academia, né, que também importa diversas ideias, e as respostas vêm dos territórios. Da, dessas experiências, desse próprio pensamento crítico que vem da experiência, mesmo desse resgate da memória, da ancestralidade, que também foi colocado muito ontem, e e aí eu gostei muito, assim, eu já até engato uma pergunta que eu ia fazer antes, mas é, eu gostei muito da, da colocações de vocês, inclusive desse papel da educação repolitizada, né, de repolitizar a a academia e o próprio, a própria produção de conhecimento e como a gente se relaciona com isso também, enquanto acadêmicos. E, e aí, Júlia, você também falou um pouco desse, desse papel do pensamento crítico, né? Eu, e como a gente é uma pergunta que você fez para o Peter, inclusive, como, como nós, né, enquanto no ambiente acadêmico, lidando com é, sala de aula, por exemplo, né, no ensino, na pesquisa e na extensão também, no caso brasileiro, é como a gente lida com a teoria crítica, né, e o, o que a gente coloca no bolo da teoria crítica. E aí tem, eu peguei até um trecho aqui de um autor, que é o Franz Rick Lamert, Lamert é, que ele vai falar justamente que, que todo pensamento crítico, né, que vai criticar algo, é... Ele, só por ele ser crítico, porque critica algo, ele não é pensamento crítico. Né? A crítica do pensamento crítico, ela constitui um determinado ponto de vista sobre o qual essa crítica se, se desenrola. E aí esse ponto de vista é a emancipação humana. Então é este sentido, o ponto de vista da humanização das relações humanas e da relação da natureza, que é essa, essa proposta de emancipação é, humana e, e do próprio pensamento crítico. Então, eu eu, eu, eu gosto bastante de, desse conceito né do pensamento crítico, até dentro da, da teoria marxista da, da dependência e pensando aqui do pensamento crítico latino-americano, da gente ir contra a maré né da pós-verdade, enfim. E aí a pergunta que eu ia falar para o Peter, que eu, eu vou falando e, e, e vou me alongando. É, ainda nesse contexto né, de, de pós-verdade, de fake news e de uma dificuldade, até que a gente tem, particularmente no caso brasileiro, né, mas eu não sei como que se dá isso aí no contexto de vocês, como vocês veem a abertura das instituições acadêmicas, né, vocês falaram que fazem parte do curso de ciência ambiental, né, aqui é, eu, Gabriel e Beatriz também fazemos parte de um curso de ciência ambiental, e a gente tem muita dificuldade de repolitizar esses programas educativos, e, e essa vertente né, muito forte da gestão técnica, né, desse discurso tecnicista, que acaba abarcando de forma muito forte, inclusive até os próprios editais da, de, de financiamento de pesquisa, né, que abrem para a ciência ambiental, então eu queria entender melhor também como vocês veem essa abertura, porque a gente tem muita dificuldade isso aqui no Brasil, e a gente acaba fazendo como a, Gab, a, a Júlia pontuou, pelos projetos de extensão ou pela atividade militante mesmo. Né? Acho que é isso, obrigada. Peter y Romina van a contestar? Eh, sí, espero haberlo escuchado bien, o entendido bien. Eh, esta parte de... Eh, en realidad, escuchando a, a Leticia, eh, yo pensaba en algo que había leído también hace un tiempo, ya no sé dónde, pero eh, que el pensamiento lineal, dogmático, homónico, eh, colonial, eh, modernista, es igual o quizás ah, históricamente ha sido más dañino que lo que provoca el fake news. Eh, con eso yo no quiero justificar el fake news, con eso creo que lo importante de esta idea es que pongamos en perspectiva, porque la resistencia al fake news ha sido tan instantánea y tan masiva que tendríamos que preguntarnos por qué no logramos eh, generar la misma resistencia ante el pensamiento único ¿no? Eh, porque <coughs> perdón eh, una cosa es el fake news que nadie todos estamos de acuerdo y rechazamos el fake news y otra cosa son eh, movimientos, discursos que tratan de derrumbar ¿no? Que tratan de, de, de, de disputar eh, y discutir con eh, los discursos eh, hegemónicos, que también a veces son considerados eh, lo mismo, o sea, se mezclan, digamos, por un lado, fake news, o es dotado de fake news, o es de, dotado populista, ¿no? estos términos que ahora también cada vez más frecuentemente vemos circular. Eso también eh, eh, en parte podría ser entendido como una, una resistencia, digamos, por parte de los sectores dominantes. ¿no? Eh, que, que, esta es una idea que me pareció muy interesante, eh, una, una, idea, una respuesta crítica hacia la crítica eh, al, al, al fake news. Eh, eso. No sé si, si me, logré expresarme bien. Por ejemplo, perdón, agrego una cosa más, porque eh, Julia vos hiciste también mención a la posverdad, eh, y escuchándoles a ustedes, de, de cómo ustedes continuamente están reflexionando sobre las prácticas eh, de investigación y pedagógicas, no, eh, lo cual me parece súper importante, y también tiene que ver con con eso, no, la posverdad o, o la ciencia postnormal, ¿no? Que, eh, que una ciencia que reconoce que ya no podemos... Eh, avanzar sobre certezas, no tenemos que reconocer, reconocer y, y tratar de admitir eh, incertidumbres en la práctica científica y, y también la práctica de, de enseñanza, no, no enseñar a partir de, de certezas o no como como alguien acá dijo, este, ya eh, digamos anticipar las respuestas a las cosas, no, eh, las respuestas no las tenemos entonces las preguntas van a ser otras, entonces la posición del docente que ilumina a sus alumnos ya no existe. Eso requiere también de una responsabilidad, pero también de una voluntad de quienes estamos a este lado de posicionarnos de una manera más humilde ¿no? y más abierta en, escena, en la escena digamos, de la investigación y la, y la educación. Entonces las discusiones sobre fake news eh, pero también las las viejas epistemologías en ciertos sentidos podríamos encararlas en el aula de la misma manera eh, debatirlas ¿no? Y, y, y discutirlas y, y desentrañarlas. eso creo que sería riquísimo. Sí perfecto. Uh, Romina, queres queres comentar algo? Uh, não, não. Ok. A uh, Talita, estás com a mão erguida. Tenho uma, uma uma pergunta para Letícia. É, no meu doutorado eu pesquiso como o Estado e os órgãos multilaterais, como a ONU desenham as agendas de redução do risco a desastres sócio-naturais. e elas é uma agenda que tem andado paralela à agenda de mudanças climáticas, né? Os desastres naturais é, como socionaturais, né? Como inundações, enxurradas, deslizamentos, principalmente em áreas urbanas. E no ao longo da minha pesquisa eu me deparei com uma categoria que é a resiliência, é, que eu não sei se você já entrou em contato, mas é uma categoria que ela vem definindo a agenda da ONU e principalmente nos países do Sul Global, de como tornar cidades mais resilientes a esses desastres e as mudanças climáticas, inclusive eu trabalho com Santos e Santos ganhou lá o título da ONU de Cidade Resiliente ao Clima. E dentro dessa da, da, dessa pesquisa da resiliência, no início, é, ela era uma categoria que ela emerge da ecologia, né como sistemas ecológicos e socioecológicos se recuperam de distúrbios que são ocasionados, não necessariamente por interferências humanas, mas de distúrbios que, são, é, que atrapalham a dinâmica do ecossistema e como eles conseguem se recuperar e se regenerar dentro dessa capacidade regenerativa da própria natureza. E eu entendia isso como uma categoria bastante interessante partindo do pressuposto de que é, dentro desse contexto de mudanças climáticas, claro, não saindo da, da, da perspectiva de que sim, ela é causada, intensificada pelo avanço do capital sobre a natureza, mas de que já que estamos dentro desse cenário, é preciso que, construa, que a gente construa é, ferramentas assim, para poder se relacionar com essa nova dinâmica climática que vai atravessar a nossa vida então eu entendo que de uma perspectiva da ecologia a essa resiliência é uma categoria interessante mas como tudo na vida como todas as categorias todas as palavras ela foi apropriada pelo neoliberalismo e hoje ela virou o como o próprio feminismo, né, ele é apropriado pelo neoliberalismo e é esvaziado do seu conteúdo. E aí a minha pergunta para você, na verdade são duas, uma. Se você acredita que é possível a gente fazer a disputa dessa categoria que está ditando agendas pelo mundo e que se a gente deixar para o capital vai virar como a própria cidade inteligente que vai ser um, uma, mais uma forma de gentrificar Sim. e a gente vai abandonar essa perspectiva ecológica. Então se você acha que seria interessante essa disputa. E a outra pergunta é se você acha que, é, na verdade é como a teoria marxista da dependência, porque a minha pesquisa ela é, tem um viés marxista, mas não da, da TMD. Então, se você, como que você acha que a teoria da dependência se enquadraria nesse contexto de produção social desses desastres socionaturais naturais é, nessa disputa urbana pelo território, nesse cenário né, de que os desastres são intensificados pelas mudanças climáticas? Se você acha que é possível debater essa disputa territorial urbana, que está sendo, enfim, hoje a gente é, vende terra pelo mercado financeiro e, como que você acha que a teoria marxista da dependência se enquadraria dentro disso? É isso. Obrigada, Thalita, pela sua colocação. É, primeiro, sobre a resiliência. É, eu, eu, eu, particularmente, tinha um, é, um certo desconforto. É, vocês estão me ouvindo, né, que eu não, então, um certo desconforto com a, a ideia de resiliência justamente por ele ter sido apropriado como você bem colocou, né, por, por essa frente é, de, de soluções, né, para a questão climática. E, e aí, ultimamente, eu, eu estive participando de um congresso esse ano, que era o simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos. E teve um, um ecologista político, inclusive, que eu não me lembro o nome dele, mas ele justamente teve um resgate do conceito de resiliência dentro da ecologia política e pensando é, a partir dos desastres, mas um, uma disputa, né? Então, a partir do que ele é, explanou na fala, eu comecei a pensar um pouco, a gente pode disputar esse conceito. E, e aí o conceito que ele usou de resiliência era justamente de, era um conceito de olhar dentro dessa perspectiva de, de mobilização das comunidades frente às incertezas climáticas, mas essa mobilização que não mantém o status quo, que mude... E que, e que transforme para a emancipação humana da, da, dessa lógica né, que nos é imposta da modernidade capitalista, enfim. Então, o nome dele é Thomas, o sobrenome é Thomas, agora eu lembrei, agora o primeiro nome eu não lembro. É Javier, Javier Thomas, exatamente. E, enfim, aí esse eu a, a, a, a, acho que, de certa forma, tentei te responder. Aí você levantou a mão, não sei se você quer falar algo em cima disso. Não? Ah, tá. E aí eu não sei se eu entendi a sua segunda pergunta. Porque você perguntou como a teoria marxista da independência se enquadra na produção de desastres. E aí depois você trouxe um pouco do contexto urbano. Aí eu queria, se você pudesse me repetir, reformular, porque eu fiquei um pouco na dúvida como que você queria... Claro, claro, claro. É, é, é porque o, a teoria marxista da dependência ela vem no sentido de entender como o valor ele, é, como se dá a transferência de valor, né, entre é, capitalistas centrais e capitalistas periféricos. E dentro dessa dinâmica, os desastres eles são desastres sociourbanos, socio naturais urbanos. Eles são resultado dessa apropriação do capital sobre o território urbano que lança as pessoas para essas áreas de risco, porque elas não conseguem morar em outros lugares, muitas vezes, é, como você acha que a teoria marxista da dependência... Haveria um diálogo, uma ponte com a teoria marxista da dependência? Dentro disso, que, por exemplo, os desastres eles são produtos dessa apropriação do território pelo capital, e que é negociado dentro dessa esfera do mercado financeiro, e como que o, a teoria da marx, Marxista da Dependência se enquadraria nisso, dentro dessa apropriação do território pelo capital. Entendi, entendi, agora entendi. É, eu acho que vai muito no que eu falei antes, né? Tem um bem como você falou, né? A gente resgatou dentro da TMD principalmente os trabalhos do Marini e da Bambirra, E também do Teotônio Santos. É, mas aquele era um outro contexto, então hoje, né, que tinha a superexploração do trabalho, enfim, hoje existem autores, principalmente o Cláudio Katz, que é um argentino, se não me engano, que ele vai resgatar o conceito do, de superexploração do trabalho e trazer para a superexploração da natureza também, e refletir um pouco desse contexto histórico que na sua fala, né, trouxe super bem essa, essa relação de que quais são as questões de fundo que orientam a produção de desastres e a produção de, da crise climática que a gente está vivenciando, né? Crise que não é só climática, enfim, mas uma crise até de ontologia, se a gente for pensar. É, e aí vem nessas duas frentes que eu, que eu tinha falado anteriormente, que é uma relação de dependência e sujeição não só material e histórica, né, desde o período da colonização, do, do encobrimento da América, mas também é, de produção de, de pensamento, né, de construção da realidade mesmo. E, e aí, lógico, sempre, né, num, numa perspectiva é, do materialismo histórico dialético, sempre a parti, partindo do, do, da materialidade mas esses fluxos de financiarização, de apropriação do território urbano, eles estão né, permeados por essas questões de fundo, de racialização, da dinâmica patriarcal, da dinâmica de, inclusive, de dependência entre é, norte e sul global, e não só né, norte e sul global em termos é, geopolíticos, mas até que a gente tem o norte dentro do, do sul e o sul dentro do norte também, né? São metáforas, vamos dizer assim. Mas que também tem a ver com a materialidade. Não sei se te respondi, mas é nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, uh, mais alguma pergunta, intervenção, comentário? lo que quieran compartir, ¿no? Bueno, eh, podemos encerrar la nuestra, nuestra, nuestro panel. Entonces, sí. Uh, muchas gracias por compartir todos estos pensamientos, de miradas, de colocaciones muy buenas. Um, y deseo a todos un buen fin de semana. Que estamos Cada vez mais perto. Uh -huh. <risas> que tenhamos uh, a força para fazer o trabalho, os desafios que nos esperam nestes tempos tempos tão desafiantes. Obrigada, okay. prazer em conhecer todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos e todas. obrigada. Éxitos. Siga uma Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.